O Ministério das Comunicações inovou e colocou na internet a lista completa das emissoras de rádio e televisão autorizadas a funcionar no país. Confira na reportagem de Adriano Godoy. Está no site do Minicom. Para acessar as informações, bastam dois cliques. O primeiro leva aos dados, que estão divididos em três categorias. O segundo clique dá acesso às informações sobre as emissoras. São três listas. Uma mostra o número total de rádios e TVs. A outra, informa a divisão por cidades. E a última, traz os nomes dos sócios e diretores. Bom, o primeiro e maior objetivo é publicizar, publicizar a informação. Acho que o cidadão brasileiro tem direito de saber quem executa o serviço de e quais são as empresas e quem são os sócios dessas empresas. Hoje existem 9.682 emissoras comerciais autorizadas a funcionar no país. Só de TV, são 6.477. Desse total, 270 são geradoras, as emissoras principais de uma rede de TV. A grande maioria é de retransmissoras, são 6.186, e outras 21 transmitem o sinal digital. Já o número de rádios comerciais chega a 3.205. São 1.485 rádios FM e 1.720 AMs. Os dados sobre as emissoras vão ser atualizados a cada dois meses. Por um lado, o Ministério mantém a sociedade informada. E por outro, ganha ajuda do cidadão na hora de fiscalizar irregularidades. Nós temos cerca de 20 mil radiodifusores distribuídos no Brasil inteiro. Com essa informação, a população vai nos ajudar a fiscalizar, nos dando as informações. As listas não trazem apenas informações sobre as emissoras comerciais. O Ministério também publicou na internet dados sobre as 230 rádios e TVs educativas e sobre as mais de 4 mil rádios comunitárias de todo o país.